Paredes foram feitas para serem escaladas! Luz Ultra para quando há um obstáculo! Antes de virar um herói, você precisa aprender a ser gente de verdade! Hum. Obrigada, Kota! Uau. Viva! Ah!